Agora vamos inserir as informações sobre a sua propriedade, ou seja, os dados da sua fazenda. Você vem aqui no menu Vitícula, no submenu Viticultores, você seleciona a opção Cadastro de Propriedades e Parreirais. Abre aqui informações do seu CPF e nome, e você pode vir aqui, seleciona o botão consultar, e aí o sistema vai apresentar os dados de propriedades cadastradas para o seu CPF. Neste caso aqui, como você ainda não tem nenhuma propriedade cadastrada, ele traz esta mensagem de erro, dizendo que a consulta não retornou nenhum resultado. Isso é normal, porque não tem nenhuma propriedade ainda cadastrada no seu CPF ou CNPJ. O que você vai fazer agora é selecionar a opção, o botão Nova Propriedade. Então, ele vai abrir essa tela de incluir propriedade. E nesta tela, você vai colocar as informações sobre a sua fazenda. O primeiro dado necessário no sistema é esse identificador. Esse identificador é, uma vez você cadastrando a sua propriedade, ela sempre vai ter um número neste sistema no Civib, tá? Como é o seu primeiro acesso, se essa propriedade não tem esse número de identificador no Civib, você vai selecionar esse botão vermelho com esse símbolo de mais, que é onde você vai cadastrar uma nova propriedade. Se você quiser, você pode clicar no bot na lupa para pesquisar se a sua propriedade já existe no sistema. Então ele abre esse, esse, essa janela onde você pode colocar os dados da sua propriedade e verificar se ela já existe no sistema. Então se você sabe por exemplo o número dela o número do seu imóvel na Receita Federal, você pode selecionar aqui, e pesquisá-lo Você clica em consultar Então neste caso aqui esse número de imóvel da Receita Federal não tem nenhuma propriedade cadastrada Você pode procurar por outros outras informações dela tá então se ela não tem Nenhuma, nenhuma, nenhum cadastro ainda no sistema, você vem aqui no x, fecha essa aba e seleciona a opção de incluir propriedade. Então aqui você vai colocar as informações da sua propriedade, então eu vou colocar aqui um número fictício. É importante que coloque a área total da propriedade em hectares. O número de registro no INCRA é um número opcional, mas o número de imóvel da Receita Federal, o NIRF, é um número obrigatório. Então, você vai verificar nas suas informações qual é o NIRF da sua propriedade. Eu coloquei aqui o um número fictício, mas verifique para colocar o número correto, porque esse não é um número editável depois. Você seleciona aqui o tipo de exploração que você tem nessa propriedade. Eu vou colocar a opção de proprietário. A área total explorada, então provavelmente você já tem essa informação. Então procure essa informação correta e coloque. Se for uma propriedade que você quer é, que seja explorada por mais de uma pessoa, você coloque a área total que você explora essa área. Então, se for uma propriedade que tem mais de um arrendatário, coloque aqui apenas a sua exploração porque, posteriormente, um outro arredatário pode utilizar essa mesma propriedade, cadastrar essa mesma é, é, fazenda, apenas com a área total que ele explorar, ok? Então, neste caso, eu vou colocar que eu exploro apenas 50 dos 100 hectares da, desta propriedade. Então, vamos colocar aqui. O CEP. Ele vai puxar. Eu coloquei o mesmo CEP de endereço do viticultor. E aqui é importante você colocar a localização geográfica da sua fazenda se você já tiver essa informação de GPS mapeada você pode escolher a forma de inserir essa informação por grau decimal ou por grau sexagesimal e aí com isso ele, o sistema é, o sistema faz essa validação desses dados que eles têm que estar dentro da área do Brasil. Se ela estiver fora do Brasil, o sistema vai dar uma mensagem de erro. Mas, se você não tiver essa informação, você pode selecionar a localização geográfica da propriedade no mapa que o sistema disponibiliza. Então, você seleciona como sendo você seleciona a localização no mapa e depois você clica no mapinha para buscar a sua propriedade. Então, o sistema já busca os dados na região do CPF, do CEP informado, né? E aí você vem aqui e procura. a sua propriedade, eu vou colocar que a propriedade está, você pode aumentar o zoom até o limite do sistema, eu vou colocar que ela está aqui nessa casinha, então geralmente você pode colocar a entrada da propriedade ou você pode colocar o local onde está a sede da fazenda, tá? fica a seu critério. Então, depois de selecionado, de sair esse balãozinho vermelho, você clica no botão confirmar. E aí você confirma a informação da localização geográfica. O sistema traz aqui embaixo a localização geográfica, os dados de GPS e você seleciona o botão confirmar. está cadastrada a sua propriedade. Agora precisamos atualizar os parreirais.